Os velhotes é um doce característico de Vila Nova de Gaia, um doce que foi trazido por uma família natural de Braga para Valadares, aqui se radicou, e um doce com mais de 110 anos, sabemos que eles existem e logo podemos comê-los ainda hoje. Não é? é um doce muito simples, é chamado um pão doce, diferente do, dos demais, de, daí também a, a sua procura por ser diferente, não é? Começaram logo a serem procurados, não só pelos valadarenses e os gaienses, mas muita gente que procurava a terra para, na altura das festas, ao, ao Nosso Senhor dos Aflitos, uma das, uma das festas mais importantes de Gaia. Vim para aqui, comecei, encontrei a receita, comecei a fazer. Tem vindo, graças a Deus, aumentar a venda dos balhotes, pela qualidade que realmente as pessoas nos dizem que nós estamos de balhotes. Há várias casas a fazer, nós somos uma delas. Acham graça porque nós temos uma placa à porta de casa, cada casa a dizer a há balhotes. A nível do que leva, é, os ingredientes, é a farinha, tem que levar a levedura, eh, leva ovos, margarinas, eh, açúcar, canela e limão. E um pouco de vinho de porto. Depois, tudo isso consiste na, na qualidade que é fabricado. É como tudo. Não, não, não se chega só a misturar as, os ingredientes e dizer está, está feito. Não. Tudo quer o seu tempo, tudo quer o acompanhamento e devidamente como deve ser. As receitas têm que ser acompanhadas e respeitadas. Porque só e assim é que se consegue tirar a qualidade. Com café, com chá, com o vinho do Porto, que é 80% da população com o que acompanha realmente os velhotes.